eu sou o Play, nesse lock eu acabei de dar pause okay. E você acabou de perder e foi pro gordão okay. Eu não sou o Play 2, eu sou o Play 5 Sou a nova geração okay.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 Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo Faço o flow, deixa tocar o funk que é minha vertente Que os moleque é desenrolado, pois o funk nasceu lá na Tiradentes Olha comigo, sou mãe de nada, por isso mesmo que eu sou Tiradentes Sou mãe de nada, só que você perde, você é sensitiva, matei a vidente Ei, então eu já sigo fazendo freestyle e de espanca Eu pego, puxo a rima na minha mente e a punch, o W arranca Falou de mãe de nada desmembrar desmimbra igual o exódia Cê falou que o funk é sua vertente Só ganha de mim se fizer uma paródia Uau! E mim do flow do funk antigo Porque veio da tiradente. Mas não veio de você E o rap eu trago comigo Aê! E agora meu parceiro Na sua quebrada cê não tem nem noção da perda Falou que você é mão lisa Ou mão leve vai apoiar igual mão negra ah, Meu parceiro agora você já desfila O funk te levou da pré-fase Porque cê lembra que cê foi mochila Analete que nós fez a dupla Por isso mesmo que eu vou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 Esforço não vale de nada, ou oh, arrombado. Esforço não vale de nada, falar isso pro melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. você oh! não ser o melhor, mas na mente eu sou. E sem maldade, também sou aluno, só que nessa escola cê não é professor. Então fica tranquilo, porque meu parceiro, nesse assunto cê é frustrado. Cê quer falar que me carregou até a final pra chegar e tomar um sacode pro Prado. Não é o pro meu parceiro, a gente desenrola. Cê falou que eu não sou professor, de fato eu sou. O aluno da escola, por isso cê apanha agora. A ideia aqui é promissora, quem ouviu já escutou. Com o aluno nota 7 <risos> Aê, Aê, é o terror da professora. Aê, Aê a... sem maldade, meu parceiro. Pra mim, nenhuma batalha vai ser perdida. O aluno nota 7 mandou 7 vezes essa rima repetida. Aê. A...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 Ok, eu vou rimando, sabe que aqui é eu sou mais perigoso. Trenos huh? huh? que te mata, sabe que eu faço agora? Você é um robô. Huh? É fácil te matar, então eu vou matar de novo. Yeah. Ah, Só que você não entendeu, hoje você sabe que você perdeu. Você falou que me enterra pra baixo, porque não existe nada raiz igual eu. Ah, sabe que você não... De tirar eu mando mais que 10. É que o conteúdo que eu tô trazendo vai da cabeça até a planta dos meus pés. Ei, primata, rima fraca, sabe que tu te mata? Cê sabe, na lata, nas pés.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 Você grita Hashirama e te deixa o Cucu na mão Não, não, não, não, sabe? Eu não dou Cucu na mão Menos tá fazendo agora aqui que picote Sabe que é tudo improvisação? Você grita Hashirama Sabe por que é o caso seu filho?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 Seu sangue, seu animal, injeta na tua veia pra você rimar igual. <SILÊNCIO> <SILÊNCIO> Rimar igual você tem o que rimar menos, oh! amigo, sua cara é lavada. Você quer ser igual a mim? Metade da minha caminhada. Oh! Da minha... Da sua caminhada, cê falou até que a cara é lavada Eu vou deter, até porque minha rima não é besteira Tô ganhando de lavada, sendo MC sujeira oh! Cala a boca você não é MC sujeira Você é MC decadente, tá na minha frente Você tá no final da ladeira Você tá ligado que os moleque é que é zica Meu verso é brasileiro, ele é sujeira Porque eu sou inspirado no flow do Murica oh!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 o último a morrer. Ah! Eu, tá, eu sou cruel, não é de troço de é da coronel, mas veio na aldeia e deu um coronel. Ah! Ah!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 É nóis, falou, rima Sologado HD aqui.